Da pessoa, eu tô falando no sentido da pessoa, sabe? Cátia da gente, emprestar cartão algo do tipo nunca dá certo, lógico que não. Mas esse é um dos assuntos, uma das coisas. Não porque é minha amiga é de infância, porque é não sei o quê, eu falei, aham, tá bom. E o que aconteceu? Ah, não conseguiu pagar. Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, bem feito, que mandou sem prestar. Mas, ah, minha frente, não tem mais nem menos. Como que você entrega para o outro o teu nome, né? o seu nome que é algo que você precisa honrar muito, você teve méritos para chegar até aqui, conquistou, e você vai pagar uma dívida do outro agora pela sua benevolência? Eu não vou falar outra coisa, tá? Eu vou falar benevolência, vamos dizer benevolência. O que, que é isso? Quando uma pessoa já pede algo, por exemplo, vamos supor, vem alguém e pede pela primeira vez uma graninha emprestada, alguma coisa emprestada para mim. Para você, para mim, seja para quem for. Uh, eu, já, eu já passei por isso, a Pri também entrou, eu já passei por isso. Uh, a pessoa chegou uma vez para mim, uma das muitas vezes que aconteceram, né? Ah, você me empresta 200 reais? Eu olhei bem para a pessoa que eu sempre, eu sempre fui bem espertinha. E eu, eu não sabia como lidar com aquela pessoa, porque ela me favorecia, de uma certa forma, na escola que eu dava aula, né? Ela, ela era a secretária da... ela ficava na secretaria, era que dirigia a secretaria. Aí eu falei, olha fulana, emprestar esse tanto eu não posso, mas eu tenho aqui agora na minha carteira, essa pra mim foi marcante, eu tenho 20 reais, é a 10% do que você está pedindo, mas eu não quero que você me devolva, já pode ficar e você ajunta um pouco daqui um pouco de lá, você faz o que você precisa. A pessoa não pediu mais, entendeu? E eu percebo que outras pessoas que pensam assim, nossa, ela mora sozinha, ela trabalha, ela atende e vem toda hora me pedindo dinheiro. É uma vez só que a pessoa me insuriza. É uma vez só. Porque eu falar? eu tenho, mas está tudo aplicado, eu não posso tirar. Eu não vou falar que eu não tenho. Eu tenho. Por que, que eu vou falar que eu não tenho? Mas eu coloco a pessoa numa situação, quando ela fica olhando para mim, fica sem saber o que vai fazer. Quando você passa a ser muito generosa, generoso, o que, que acontece? Patrícia também entrou, o Léo. Vai chegar uma hora que você vai tomar bonitinho, né? Boa noite, <risos> tudo bem? Gente, se alguém quiser participar, né? se já tomou calote, qualquer coisa assim, para ser benevolente, pode me chamar que eu aceito, tá bom? Ah, aí a pessoa chega... <coughs> Ela vem com aqueles papos furado, ai, não vai dar. Poxa, aquele CD que você me emprestou, na época era disco também. Ai, seu rabisquei. Ai, sabe como é que é? Na minha casa tem criança. Um monte de desculpa pra te enrolar. Ai, aquele vestido, aquela calça que você me emprestou, aquilo. E você acaba dando o que você tem e não tem. E por que, que você dá? A Claudinha também entrou. Ah, Por que que... Sabe, não é nem... é questão de dizer não. Sim! Você fala não? Bendito! Você diz assim, não consigo, não gosto. Tem coisas que fazem parte de um... Eu tenho um mundo fóbico e esse meu mundo fóbico diz. Eu não posso emprestar nada para ninguém. É um trauma, é uma fobia de infância. Olha, é a maior fobia que eu tenho, não empresto nada. Pronto. Aí a minha é muito estúpido falar assim. Mais estúpido é você criar ódio, raiva, é, se decepcionar, ficar com aquela pessoa que trouxe 150 anos na cabeça e a pessoa de ter desfrutado do que pertencia a você e não a ela. Deu para entender? Quando nós oferecemos para o outro, para agradarmos o outro muito mais do que, uh, sabe, do que ajudar, mas mais para agradar, nós estamos falando um não grande para nós, porque nós queremos, a pessoa que faz isso, ela quer, aquela pessoa ligada nela. Normalmente pessoas que emprestam muito e que oferecem, é como se elas precisassem ou que aquela pessoa se ligue a ela para ajudá-la, entre aspas, a Marja entrou, a Luca também entrou, elas vão querer isso, para que a outra pessoa ajude a elas. Então, elas estão comprando, entre aspas, a outra pessoa e não é porque elas gostam, desgostam, tem até um certo vai, uma certa empatia, mas ela precisa da outra, ela precisa. Aquela outra é uma válvula de escape para ela. Então, ou é para ela agradar, ou é porque ela precisa da outra contar as coisas para ela, ou ela precisa de, de ter uma entrada, de uma certa forma, naquela situação. Por exemplo, agora nós estamos num, num tempo político, nós podemos até colaborar com alguém que a gente acredita, entendeu? Mas, no fundo, a gente acredita na pessoa, mas por que, que também a gente acredita? Porque a gente quer também ter uma ligação política por aí, não é isso? Boa noite. Você também é o um querido. Então, pessoal, é querer agradar. Agora, vamos ver, a Sheilinha também entrou, vamos ver qual é a consequência disso. Se alguém quiser participar, volta a falar, é só me chamar, tô antenada aqui. Mas, para a gente discutir esse tema, né? Olha, eu já emprestei, ah, me aconteceu isso, eu falar. Pra gente ver por que, que você emprestou. Por que, que você não sabe falar não? Pessoas que não sabem falar não, uh, Teonilave também entrou, Teoni Lave, sei lá, também entrou. Gente, eu, eu sou muito ruim para ler os nomes no Instagram, viu? Então, por que, que a gente não sabe falar não? porque a gente não quer receber o não. Você tem tanto medo do não, a pessoa que não sabe falar não, ela é tão insegura, ela tem tanto medo do não, que ela não usa o não. Mas ela usa termos análogos, termos que, né, que compatibilizam com o não, para falar o que elas querem, por exemplo, você convida, eu vou explicar tudo isso direitinho para vocês, você convida, o Rodrigo também entrou, o Caio, tudo bem Caio? Vamos supor, você convida uma pessoa, ela para não falar não, ela aceita, e quando faltam os dois dias que você está contando com aquele grupo, essa pessoa, ela fala assim, ah, eu vou declinar. Ela não fala, não. Eu vou declinar do teu convite, porque aconteceu. E ela dá uma desculpa qualquer, né? que é para inglês ver, como dizem, e sai fora. Normalmente são pessoas muito inseguras. Pessoas que só querem que todos venham a elas, eu digo assim. Olha, vocês vão achar engraçado o que eu vou falar. Mas são pessoas egocêntricas. Eu egocêntrico, Armin, Sim. Sabe por quê? Além de você não saber falar não, quando você declina, Além de você ter sérios problemas de baixa estima, você chega a uma conclusão, ou eu vou puxar as pessoas para gostarem de mim e elas serem minhas verdadeiras amigas, minha família, porque é tão lindo, tão maravilhoso. Elas precisam dessa coisa toda, ou então são pessoas egocêntricas. Elas querem se fazer importante na vida do outro, mostrar para o outro o quanto o outro também é legal para elas. E, no entanto, elas declinam porque elas não têm coragem de estar num grupo social que não seja o dela. E o grupo social, normalmente, dessas pessoas é um grupo social muito restrito, muito pequeno, porque as pessoas, elas não sabem conviver socialmente. Elas podem saber conviver num lugar que não seja a casa, que não seja de amigos, sabe? Elas podem conviver num lugar de trabalho, mas dentro de uma, de uma ação mais compacta, mais social, mais amizades, expansão, é só por fora. O trata, porque elas trazem dentro delas sérios problemas de ter adquirido, muita raiva de ter adquirido Uh, coisas assim dolorosas, situações que machucaram muito ela, onde ela se viu desvalorizada. Essas pessoas normalmente, elas cresceram uh, por conta delas, elas não cresceram, elas não, não viveram uh, dentro de uma aceitação social. Isso já começa na família. Mas... Elas tiveram que batalhar por elas, conquistar por elas e dividir, só não existe. Então, existe sim competir, não existe a palavra dividir, existe a palavra competir. E dentro da competição, para que elas ganhassem, elas deveriam de fazer o melhor até se sacrificar, seja no que for, para poderem vencer. Essas pessoas, elas não emprestam. Não, elas não emprestam não dão, e elas deixam isso muito claro. Você não tem nem coragem de chegar. E tem outro tipo de pessoa, que é egocêntrica. Por quê? São frustrações, são ausências, são falta de conexão, falta de se verem aceitas dentro de um ambiente, de um, de um grupo social, por se acharem diferente. Então, elas precisam pagar, custe o que pagar, para ter aqueles amigos com elas. Então, o mundo passa a ser muito bom, o mundo passa a ser muito benevolente, o mundo passa a ser... Nossa, de uma sinceridade, ser, passa a ser de uma honestidade, né? Porque eu só atraio pessoas honestas. Se eu sou honesto o outro também é. Quem não for honesto não fica comigo. E acabam, sabe, se desfavorecendo no retorno. O que é se desfavorecer no retorno? O se desfavorecer no retorno... É chegar, é, é, é dar alguma coisa, como eu disse, é, e a pessoa, ela, ela, ela realmente retribui umas duas vezes e na terceira vez ela dá o contra. Então, ela fala daqui para frente, deixa ela pagar porque ela pode, eu tô tendo problemas. São pessoas, ela atrai uma pessoa irresponsável como amiga. O amigo, a irresponsabilidade é iminente. E normalmente, que pessoas assim, eu não vou falar de quem pediu, mas de quem deu, ou de quem fez, ou ofereceu. Normalmente, pessoas assim, se elas olharem por detrás da situação, elas vão ver que a necessidade, a carência afetiva, ela é tão forte, ela é tão forte que, entre aspas, ela não percebe, mas ela está comprando o outro por algum motivo qualquer e dizendo, bom, eu te compro, eu, eu te dou isso, mas em troca eu sei que eu vou ter isto, isso, aquela proteção, aquele, aquele auxílio, aquele isso de você e principalmente estou mostrando o quanto eu sou tua amiga. O quanto eu sou teu amigo. Eu estou pondo o meu nome em jogo por você. Entenderam? Ah, gente, o ser humano ele é muito confuso. O ser humano, ele se perde nas... nas ele se desqualifica quando ele quer se qualificar. O que, que é se desqualificar quando ele quer se qualificar? É se ver de uma maneira muito mais qualificada do que aquele que atraiu, aquela que atraiu. Ou seja, qual for a traição, qual seja. Porque é uma traição. É uma imprudência, é uma falta de palavra. Então, a pessoa fala assim, eu não esperava isso de... Eu não esperava, mas o que você esperava dessa pessoa? Qual era a sua intenção com aquela pessoa? O que você queria dela? Onde existe amizade? Amizade, amizade. Normalmente... Não existe essa troca de dá cá, pega lá. De passa pra mim aquilo que eu quero, porque aí eu gosto mais de você. Seja bem-vindo, Nelson. Eu gosto mais de você. O que existe é assim. Né? Nós podemos conviver numa boa, desde que eu respeite o seu espaço e você respeite o meu. Existe um limite, não existe invasão. As pessoas, elas não percebem, muitas pessoas, que elas não têm direito de invadir o espaço do outro. Porque às vezes para elas, a outra pessoa abrir um certo espaço é aceitá-las dentro de casa, é aceitá-las como, como parente, como amigo íntimo. E não é assim. Tem coisas que eu não quero abrir para ninguém, eu só abro para mim, da mesma forma que eu não invado do outro. Por mais que eu respeite, por mais que eu goste, por mais que eu tenha aquela aquela sabe aquela ligação, tem um limite onde eu tenho uma individualidade e ponto. Eu não preciso abrir o espaço para o outro, para provar para o outro que eu gosto dele, que eu gosto dela. Vocês já perceberam, agora vocês voltando, pensando em pessoas que, que fizeram isso com vocês, ou vocês fizeram com alguém, por que não, né? Vocês já perceberam a raiva? Sabe, a forma pensamento que acaba sendo provocada em nós, na, na, em, quem, em quem passou né, por idiota, por bobo, por besta, eu falo, é a palavra certa, é essa, diante do outro. Como a pessoa, quantas vezes por dia a pessoa pensa no outro? Às vezes, a pessoa pensa tanto uh, por uma merreca. Por uma merreca. Não pela merreca, mas pensa pela atitude do outro. É como se ela recebesse uma apunhalada pelas costas. E por que, que ela recebeu a apunhalada pelas costas, criou aquele pensamento ruim, criou aquela, a, a, aquela forma de desejar o pior para o outro? A deseja. Deseja sim. E eu vou explicar isso já já. Por que, que ela, sabe, se, por que que não foi a merreca? Foi quando ela percebeu que para ela conquistar algo com o outro, não ia ter a mesma facilidade que ela teve do outro conquistar com ela. Então, aquilo que ela idealizava no outro, ai, aquela pessoa é advogado e pode, sabe, existe uma coisa de trás da, da, da, da, daquela situação e ela percebe o seguinte, que a frustração dela não foi nem porque a outra pessoa não devolveu, ou ficou, ou passou calote, mas foi primeiro pela, né, pela falta uh, dela ser reconhecida, o ego, segundo, porque ela perdeu as possibilidades de, de, de, de chegar no outro e falar, olha, eu estou precisando disso, você pode me oferecer? Né? Vamos fazer uma troca? Não vai existir a troca, porque o outro vai vir na prova e vai falar, você deu porque você quis. Ah, agora não dá. Nossa, eu, eu faria até com muito carinho, mas não vai dar. Sabe aquelas encenações que todo mundo já conhece? E ah, o desaforo que ela está tendo que engolir. Então, ela pensa assim, não, eu aprendi, não vou mais fazer isso com ninguém. Sim, ela aprendeu a não fazer isso mais com ninguém. Ah, mas deixa a pessoa para lá, eu vou viver minha vida, ela não deixa para lá, não. Sabe o que ela deixa para lá? Sabe? Ela deixa para lá justamente uma outra coisa. A raiva deixa para lá na outra. Ela desenvolve aos poucos essas emoções, é aí que eu queria chegar: as emoções de raiva, de ira, de inferioridade. Uh, de observar, porque ela não vê que ela não sabe falar não. ela, não, ela nunca, não A ficha dela não caiu no não. Porque ela sempre precisa arrumar uma justificativa usando alguém para não fazer as coisas. Que não é ela, é o outro. Né? O outro impede, o outro não deixa, o outro pede, o outro faz... E ela não percebe que ela está se auto acabando diante da própria mentira que ela conta para ela, né? Isso vai criando um, uma bola de neve tão grande dentro daquela pessoa que chega uma hora que ela começa a se detonar para ver se ela se emenda para ver o que ela faz por ela. As emoções dela são totalmente desencontradas. As emoções dela são emoções que estão à beira de ter uma explosão. E muitas vezes essa explosão vem com uma doença, vem com mal-estar, vem com uma automutilação, Vem de uma forma que a pessoa se flagela, mas ela não consegue lidar com a outra pessoa de uma forma racional, direta e objetiva. Quando essa pessoa vai querer lidar, a pessoa que emprestou, que deu, que aconteceu, que não sabe falar não, um monte de coisa... Eu não estou falando daqueles que substituem a palavra não por outra, tá? Deixam de fazer, usam vários sinônimos. Não, essa, essa é de um caráter. Essa é um caráter de desvio de personalidade um pouco. A outra é a pessoa que se vê como uma pessoa que precisa atrair o carinho. Precisa atrair o gostar, precisa atrair, sabe, é meu, são meus, são meus. E normalmente são pessoas mais controladoras. Mas elas fazem desse controle uma forma é, de poder doar algo. Né? Elas exercem esse tipo de controle quando elas podem doar, doar algo. Então, elas estão controlando. Mas o que fica dentro daquelas pessoas é muita raiva. Aí começa a desenvolver as piores emoções que tem. Aí a pessoa fala, bom, mas eu, eu vou esquecer, eu não quero saber nada. Ela não quer esquecer. O esquecimento para ela é matar outra, para outra morrer na cabeça dela. Ela, ela, ela, ela cria um mundo... Dentro de, um, de uma visualização da pior espécie da outra. Como que essas emoções vêm para nós? De tanto nós temos que agachar a nós mesmos diante dos outros. O sentido de você não ver a vida em você com expansão mas você assistir a do outro com expansão. E para você, muitas vezes, conquistar essa expansão que você não tem, você precisa acumular o quê? Pessoas ao seu redor. Pessoas onde você diz, com essas pessoas eu vou passear, com essas pessoas eu vou fazer isso, aquele grupo de pessoas... Sabe, que me dêem atenção, a devida atenção que eu quero ter, porque eu mereço essa atenção, eu mereço isso, eu mereço aquilo, mas no fundo, essa atenção deixa muito a desejar. E existe uma discordância, uma discordância, das atitudes dela com o pensamento. O pensamento pensa uma coisa e a atitude faz outra. Ah, e quando há concordância do pensamento, a Patrícia também entrou, né, Patrícia? E quando há concordância com o pensamento, a pessoa ela demonstra toda a raiva que ela está sentindo. Ela demonstra tudo aquilo que há de pesado e de carregado dentro dela. Ela não consegue disfarçar. Isso quando ainda, para não piorar a situação da pessoa, ela adoece por algum motivo qualquer. Não uma doença grávida, mas é tudo que que procede numa, numa questão de você se proteger e se prevenir do outro. Cria essas doenças uh, para não chegar perto e poder ficar livre da outra pessoa, pelo menos por enquanto. Por um dia, dois, três, três dias, não importa. Gente, o aprender a dizer não... É muito melhor do que o sim. Nós aprendemos a falar sim desde criança. Na obediência quer dizer, pessoas que hoje estão até a faixa de uns 30 anos, 35 anos, porque dali para trás não fala, não. Não fala é só fala sim para os vídeos para não sei onde, para não sei aonde. Mas olá Patrícia. Mas nós aprendemos a falar sim para a vontade educativa do outro. Chantagens emocionais. Muita chantagem emocional. Aprendemos a falar sim quando percebemos que se falasse não ou fosse contra o que nós queríamos no vir, entendeu? Isso passava a mostrar uma, uma proximidade afetiva de relacionamento. Porque eu sei que o outro quer ouvir esse sim, ele quer pensar que eu estou fazendo tudo que ele quer, e eu vou fazer até a hora que a pessoa estiver na minha. E depois eu mostro o não. Então, enquanto eu estou no sim com a outra pessoa, a outra pessoa vai acreditar em mim, vai me dar tudo que eu quero. Por quê? Ela precisa se afirmar no sim dela. E na obediência que os outros vão dar para ela. E esses outros, muitas vezes, se resumem numa pessoa que sou eu. Nesse momento, esses outros, sou eu. Para quem é depois, eu não sei. Mas é assim que a pessoa vai conquistando. Eu, muita gente, isso eu já atendi muitas, algumas pessoas assim também. Tem, vai diversos tipos dentro de, né? Mas no fundo tem muita semelhança uma pessoa com outra. Não todos, mas uma grande maioria. Então, a pessoa, ela conquista alguém dentro de um relacionamento. né Vai namorar, vai isso, vai aquilo. E vamos supor que um deles tem tudo que ela queria ter e não tem. A pessoa, né? Pode ser uma, o namorado ou a namorada. Vamos dizer, se a namorada for muito rica, for isso, for aquilo, e ele uma classe mais, menos privilegiada, tal, tal, tal. E ele sabe que ali tem um, né? Uma fortuna boa, não sei o quê. O que que essa pessoa, qual é a vantagem que essa pessoa que tem, eu estou dando um exemplo que pode ser colocado em várias situações. O que que essa pessoa que tem esse poder aquisitivo vai